Olá humanos. Hoje vou ensiná-los como baixar algo pelo Pirate Bay Torrent. Primeiramente, você precisa abrir o site do Pirate Bay. Logo após, digita o que você quer baixar. Aqui eu vou baixar um episódio de The Walking Dead como exemplo. Depois disso, você precisa escolher o qual vai baixar posteriormente você deve clicar em get this torrent então você dá ok e o programa torrent vai abrir e começar a baixar o que você deseja como você pode ter percebido é preciso ter o programa torrent instalado no seu computador para poder fazer o download o link para você baixar o programa não vai estar na descrição, se for baixá-lo, vá pesquisar, seu preguiçoso. É isso. Se gostou do vídeo dá um like, e se inscreve no canal, se não gostou do vídeo deixe um like e se inscreva no canal. Sugestões ou críticas, deixem nos comentários. Até mais, obrigado pelos peixes.